Olá, meus irmãos, paramenho! Olá, meus irmãos brasileiros! Hoje, nós estamos aqui, em um dia especial, recebendo nossos amigos brasileiros, a Larissa e o Leandro. Já fizemos a visita na casa deles, agora temos que retribuir a visita a e já convidamos convidamos para vir aqui em casa comer o quê? Uma típica feijoada carioca. Bem... Não é não é na ferroada, aqui seria friroada Não é uma un, friroada originária de, de, de Rio de Janeiro, pelo que é o que liga mais perto, mais perto de, de, de uma ferroada feijoada, né? De uma friro frirorada brasileira, uma frirrorada carioca, abramos assim. Aqui tem um, um arroz, aqui tem os frisões dos frisons, que são sem la carne aqui temos uma coça que é como ouro para nós outros brasileiros aqui em Panamá que é a farinha de mandioca a farinha de de de, um, de um video, como que se habla cá cá em Panamá cá em Panamá como que se habla mandioca de meu vídeo agora então eu vou o aí e vocês e os vão mirar nos nos invitados. Vamos. Abre, abre, abre. Vamos ver os invitados que estão aqui. Oi, oi estamos, estamos comendo fora. Estamos comendo fora. Está aqui a anfitriã da casa. A La Larissa. E... Leandro. Leandro. Mor Leandro Sim. Moraes. Leandro Alejandro, Ramos. Alejandro. Uau, Alejandro. Mira, Lopratito da Da nossa matriarca. <risos> da nossa anfitriã. Larissa já acabou com dela quase todo. Uma coquinha tá Perfeito. É sim. como o de abrir. Faltou acabar e eu repeti né? <risos> Como como como eu falei, né? Não, não é também aquela feijoada carioca porque tá faltando muita coisa ainda aí, mas dá para fazer uma brincadeirinhazinha. Né, não, não? Tá muito salgada? Tá muito salgada, né? Pra mim tá puxadinho, tá perfeito, perfeito. Pra mim Tá tá perfeito. tá perfeito. Se a dona falou Liberado, que tá sim. puxada no sal, eu pra não você sei. Você pra você tá bom. É, porque pra mim. Mas claro, com refrigerante tudo desce. Sim. Sim, sim. Faltou? Faltou aquela. aquela cachaçinha, né? Faltou aquela cachaçinha, aquela couvezinha refogada, mas felizmente não temos, né? Aliás, temos, né? A, guinaldo, a guinaldo que tem a, a fonte do, do, do quiabo, a fonte da couve, é tudo na casa do Guinaldo lá. Na quiabo não cai com feijoada, é a couve cai. Isso. Hoje estaria uma na casa do Agnaldo, mas o Agnaldo já tinha outro compromisso, então adiamos o que a gente a feijoada que a gente ia fazer com o Leandro e com a Larissa para hoje, fazer a próxima semana. Tá lá na fazendinha do Agnaldo, a fazendinha brasileira em Panamá. Sim. Então é isso, pessoal. Um abraço aí. Um abraço. Fique com Deus e foi. Foi. Foi. Como que se abre muito obrigado, adeus em espanhol? Fala aí, pessoal. Você já, já viu o meu espanhol, já? Muchas gracias. E... Adeus. Adeus, <risos>